Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui tentando levar um pouco de verdade, tentando transmitir para você é, profissionalização, certo? É, para que você tenha a oportunidade de ao invés de, de procurar fazer experiências que podem ou não dar certo, você vem e presta atenção, não está sendo cobrado nada como o pessoal não cobra, que bacana! Aqui, simplesmente, estou mostrando para você que isso daqui é trabalho profissional, tá? Essa não estou fazendo propaganda. Aliás, seria uma boa, seria uma ótima se a Tecbond pegasse e me pagasse uma graninha pra, como patrocínio. Mandasse, sei lá, um frasquinho por semana para a gente estaria muito bom. Eu não estou fazendo propaganda. Acontece que o produto... É bom funciona e dá certo a propósito esse sapato aqui é de uma marca chamada cns cns é uma das excelentes marcas de sapato aliás cns paga nós também manda um dinheiro que a gente faz propaganda para você mas ou seja esse sapato é um sapato feito de couro Feito de couro. Meu amigo, minha amiga, aqui embaixo, tá vendo isso aqui, é couro. Só que esse solado, esse solado ele não é de couro. Ele só tem essa capinha aqui de couro. Ele é de, borra de um plástico que imita borracha, dá impressão de borracha. Essa parte aqui é couro, couro legitíssimo, certo? E nós estamos colando com essa cola Por que nós estamos colando com essa cola? Porque nós somos de outro estado Nós somos irresponsáveis Nós não sabemos o que estamos fazendo Não sei, não sei Fica a seu critério, fica a seu julgamento Pega, procura, sei lá, procura saber sobre nós Não pergunta pra gente Porque pode ser que a gente mesmo minta Pra, procura saber de outras pessoas a respeito de nós. Gente, ó. Há alguns anos que a gente ganha vida fazendo serviço profissional com o um nome conceituado no mercado. Tá? A gente tá por enquanto com duas unidades porque as outras pessoas que procuram participar da nossa franquia ou que tem uma quantidade menor de condição e quer começar uma micro franquia com 500 reais algumas simplesmente a gente não pega sabe por quê? porque para trabalhar com a sapataria Ludmilla, que é o nome da nossa sapataria, o curso de sapateiro de reparo é outra parte. Mas para trabalhar com a nossa sapataria Ludmilla, tem que trabalhar do nosso jeito. É esse o princípio da franquia. A gente se responsabiliza pelo trabalho do franqueado. Mas o franqueado tem que se responsabilizar e trabalhar no nosso método. O, se o nosso método fosse um método errado irresponsável, fraco, nós não teríamos um nome respeitável, entra no Instituto Nacional de Marcas e Patentes, você vai ver o nome lá, a Bataria Ludmilla Maceda, registrado no INPE, tá bom? Por quê? porque a gente tem responsabilidade, sabe o que está fazendo né? fica sossegado, daqui a pouco você está vendo aqui? daqui a pouco a gente vai colar esse daqui com essa cola a fábrica ainda não é nossa não quando a gente tiver condição a gente vai comprar a fábrica da TechBond essa cola aqui, isso daqui não é Super Bonder. Super Bonder é uma ótima cola para as pessoas usarem nas casas delas, caso elas gostem e queiram. Isso daqui é uma cola para sapateiro, né? Não é ah, cola de sapateiro, não. Cola de sapateiro, normalmente o sapateiro chama de cola forte. Gente, isso aqui está colado, tá bom? Agora vamos ver esse outro aqui. Sei lá, de repente a gente cola errado e nossos clientes resolvem não reclamar. Será que é isso? Não, não é isso não. A gente cola direito e oferece garantia. Afinal de contas, você e eu sabemos, existe o, o código de defesa do consumidor esse código de defesa consumidor que é um código nacional ele diz que seja eu sapateiro bicicleteiro paneleiro ou o que for se eu presto serviço eu tenho que oferecer garantia desse serviço por exemplo quando você conserta um par de sapatos ou mesmo um par de tênis como esse daqui não importa o preço do produto você tem que oferecer três meses de garantia por quê? porque isso aqui é um bem durável está lá no código nacional, ele é um código nacional de defesa do consumidor se por acaso eu estivesse colando com cola de farinha de trigo ou não soubesse ainda escolher que talvez sei lá pode ser que a, alguém imagine que são paulo não tenha uma variedade de fornecedores de produtos para sapateiro tem viu tem. e nessa variedade você pode escolher assim como existe também a internet né se de repente eu quiser um produto que eu não encontro em são paulo é como, não sei, pra quem já viu a sovela americana. A sovela americana, sovela americana eu peguei comprei pelo Amazon. Ou seja, eu comprei pela internet. No, parece que no Paraná tem, mas na época não tinha. Ou pelo menos eu não encontrei. Eu fui encontrar nos Estados Unidos. Aliás, tudo dando certo. É, a gente vai em maio vai gravar um vídeo diretamente dos Estados Unidos, mas isso sabe como é que é, né? De repente acontecem coisas, mas veja sem excesso, tá? Não é, não pode ser excesso. O que você vai colar, você tem que saber o que você vai colar para você saber com que cola você vai colar com que roupa eu vou pro samba que você me convidou entendeu porque que eu sou sapateiro? porque eu não sei cantar então aqui ando aos poucos se você reparar bem eu vou alternando os pés por quê? Pra dar tempo de cura, pra dar tempo de secagem. Ó, mas vamos dar aquela prosimax. Deixa eu ver. e stop. Aqui, daquela abertura, põe um pouquinho de cola, nada de exagero. Ah, exagerou! limpa ó, oh, limpa que não acontece nada, isso daqui não é super bonder não tô falando que super bonder é ruim, sabe por quê? porque eu não tenho direito de falar que o trabalho de ninguém está errado, que é ruim ou que a cola é isso, a cola é aquilo não fui eu que fiz nenhuma das duas, nem essa daqui, nem a super bonder só que nunca nunca, aí eu posso dizer se você quer ser sapateiro nunca use cola super bonder para colar o sapato do seu cliente se ele quiser colar com super bonder isso é problema dele porque depois o sapato vai vir ou esbranquiçado ou quebradiço porque apesar de as duas ser esta de etilciano crilato mesmo sendo praticamente a mesma fórmula, a Superbond é uma fórmula caseira, quer dizer, caseira no sentido de poder ser usado domesticamente, por quê? Para poder evitar acidente com crianças, então isso daqui ó, isso aqui ó, tá vendo, isso é um acidente, isso aqui é um acidente, só que ó, aí a gente vai sem desespero e tira, Aqui, principalmente na parte de trás, você tem que ficar segurando firme. Você pode usar grampo. Acho que já mostrei os grampos para você. Era só um momento. Ele está bem aqui. Em algumas partes, você pode colocar isso daqui. Sabe? Isso aqui não é ferramenta de sapateiro. Mas pode ser utilizado. Com inteligência, você pode usar praticamente tudo. Tá? essa cola aí ela definitivamente não é aquela cola super bonder que as pessoas usam nas casas delas aquela que se você colar isso aqui vai ficar esbranquiçado no começo e quebradiço na sequência porque como o Osmar falou vai parecer um vidro porque realmente fica parecendo vidro só que aqui ó esse sintético, porque é, se não é couro, é sintético. Ah, porque é couro sintético, não existe. Aliás, é, nosso amigo Osmar também já ensinou, já mostrou como reconhecer o sintético e o couro. Lógico que com a experiência você vai se tornando melhor nisso aí. Mas, isso daqui é sintético. Não é couro, é sintético. Então... Esse sintético aqui, ele precisava ser colado nisso daqui. Esse, isso aqui é EVA termo moldado. Que é semelhante àquela borracha do, das sandálias havaianas da Alpargatas. certo? Ou, tantas outras por aí, o pessoal gosta de comprar aquelas máquinas e fazer sandálias semelhantes... Alpagatas. Né? Isso daí é legal. É uma forma de se ganhar dinheiro. Mas aqui o nosso papel é tentar ajudar o pessoal que quer aprender a consertar sapatos. E malas, né? Mala, mochila. É mala, malinha, maleta, bolsa, bolsinha, sacolas e etc. Mochilas, a gente conserta. Lógico que o sapateiro não é bem dono do serviço dele. Eu já consertei barraca de camping, já consertei outras coisas inusitadas. Mas eu prefiro me ater ao que é serviço nosso. Gente, aqui em tempo real, foi feito isso daqui. Você pode sair de onde você quiser e vir aqui puxar esses sapatos, mas puxar, puxar com ignorância, se pendurar neles, se eles descolarem, eu pago para você o valor dos dois, certo, só tô falando isso porque isso daqui é cola para sapateiro. só que como uma chave de fenda, se você não souber usar, não vai servir bom se você concorda comigo manda nos comentários se você não concorda manda nos comentários se você ainda não é inscrito se inscreva se você já é inscrito por favor continua seguindo tem uma sugestão manda uma sugestão opa o rapaz do zíper de mochila eu não esqueci não tá eu vou fazer é só esperar um pouquinho Valeu, um abraço pra vocês, um abraço forte, colado com essa cola aqui. E não é propaganda, eu já falei. Aliás, ô oh, Bonde, paga que a gente faz propaganda, seu produto é muito bom.